Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse é o canal Top Rocha, chegando para contar mais uma história. Top Rocha. E a história de hoje é sobre o cearense Natanzinho. A gente vai conhecer um pouquinho da sua trajetória. Então roda essa história aí. Hoje nós vamos contar a história de Natanael Cesário dos Santos, mais conhecido como Natan ou Natanzinho. Apesar da sua alegria, a vida pessoal de Natan foi dolorosa. É tipo de você Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando Tem camarada essa noite Ai, ui tem que... Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa É um nadazinho